Hoje eu vou compartilhar com você algumas coisas que eu tenho estudado e vivido a respeito do sábado, que é o dia que os judeus chamam de Shabbat. A palavra sábado significa descanso, mas ela também traz um conceito de bênção e santificação. Nesse texto de Gênesis, Deus diz que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. E com isso você poderia interpretar que o princípio do sábado foi estabelecido logo após a criação. Por outro lado, a gente também poderia pensar no sábado como um contador para semanas. Ou seja, como se Deus tivesse trazido para nós um marcador de tempo que já existia no reino celestial. Um outro princípio é que Deus veio nos abençoar no sábado. Isso quer dizer que o sábado não deve ser visto como um dia de sacrifícios. Mas sim, um dia que o pai escolheu para estar com a gente e se alegrar com a gente. A gente também pode pensar hoje que ele é uma bênção porque ele vem quebrar com aquele ciclo de trabalho alienante. Por exemplo, existem pessoas que trabalham sete dias por semana e elas acabam perdendo a noção das coisas, elas não sabem porque elas estão trabalhando, por que elas estão ganhando tanto dinheiro, elas acabam perdendo o controle financeiro, o cuidado com a própria saúde e mesmo o tempo que a gente deveria passar uns com os outros como família. E no fundo, todo mundo sabe que é importante estabelecer uma rotina de descanso e o pai veio prover isso pra gente com o sábado, particularmente o sábado é importante pra mim porque é o dia que eu paro tudo, eu reflito sobre como foi a semana, penso sobre como vai ser a Próxima. E isso traz um certo realinhamento, uma reciclagem sobre coisas que a gente tem que deixar para trás e outras coisas novas que a gente precisa se preparar para a semana que está chegando. O terceiro ponto é que o sábado é um dia para nossa santificação. Então ele acaba se tornando um dia bem produtivo para que a gente possa estudar a palavra e compartilhar ela uns com os outros. Jesus, por exemplo, costumava ir para as sinagogas aos sábados para pregar a palavra. Mas irmão, então agora você está querendo dizer que a gente tem que guardar o sábado? Se Deus falou para a gente guardar o sábado, então a gente tem que guardar. Mas Jesus já não aboliu o sábado e também a lei? Não, Jesus não disse que veio abolir a lei, mas sim cumprir. Por outro lado, o sábado já existia antes mesmo da lei de Moisés. Você pode perceber que, mesmo antes do povo judeu receber a lei de Moisés, Deus ordenou que eles guardassem o sábado. Então, o sábado antecede a lei. Na verdade, ele vem muito antes de Moisés ou de Abraão, porque ele foi estabelecido desde a criação, como um reflexo de um princípio que existe no reino celestial. Mas então, se eu não guardar o sábado, eu estou em pecado? Pensa assim, se eu adorar outros deuses ou fizer esculturas a respeito de ídolos, então eu vou estar em pecado? Se eu roubar, matar e adulterar, então eu vou estar em pecado? Acho que sim, né? De uma maneira geral. Mas você não acha que é estranho dizer que a gente está em pecado se não cumprir com os nove mandamentos? Mas o quarto mandamento a gente pode desobedecer à vontade. Ah, eu acho que isso aí não faz muito sentido, porque Jesus não curava no sábado. Tem gente que pensa que Jesus curou no sábado só para provocar os fariseus. Mas na verdade Jesus estava libertando as pessoas, trazendo o descanso dele para as pessoas. Mas e aquele caso que os discípulos de Jesus estavam colhendo as espigas no sábado? Aí você tem que entender que eles estavam colhendo as espigas não para fazer comércio, eles estavam colhendo para satisfazer a necessidade de fome deles, então nesse sentido eles estavam descansando. E isso ajuda a gente a entender que os fariseus tinham uma visão a respeito do sábado. E Jesus veio trazer um novo significado para esse dia. Os religiosos guardavam o sábado para serem justificados pela lei. Na verdade, eles se tornaram escravos do sábado. E Jesus disse que isso está tudo errado, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E que além disso, os judeus não deviam fazer decidir o Senhor deles, porque Jesus era o Senhor do sábado. Mas será mesmo que Jesus descansava no sábado? Bom, Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então o que ele fez no sábado? Parece que ele descansou. Mas irmão, o sábado é o dia que eu vou para feira, faço faxina e até descola uns bicos para mim. Aí a gente precisa se lembrar de algumas coisas que Jesus disse. Por que vocês ficam tão ansiosos, perguntando o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos? Jesus disse que os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Mas a gente deveria colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E se a gente fizer isso, essas outras coisas vão ser acrescentadas. Então passa uma lista para mim para eu saber o que eu tenho que fazer e aquilo que eu não posso fazer no sábado. Se eu criar essa lista, eu vou estar agindo de maneira muito semelhante aos fariseus. Na verdade, não tem regra padronizada. Você precisa buscar aquilo que Deus tem para você como descanso no seu sábado. E Jesus nos entregou o Espírito Santo para nos guiar por essas águas de refrigério. E para te ajudar a entender por que, que não tem uma regra definida. Uma pessoa que trabalha com jardinagem poderia pescar no sábado para descansar. Já outra pessoa que trabalha com pesca, ela poderia fazer jardinagem para descansar no sábado. Se caso essas duas pessoas se encontrarem e forem Religiosas, talvez elas queiram julgar uma a outra. Mas no ponto de vista do pai, nenhuma dessas duas pessoas está deixando de guardar o sábado. E aí é importante que a gente venha quebrar com todo tipo de legalismo. Por exemplo, Deus já me orientou a fazer trabalho voluntário no sábado. E aí a gente fica naquela confusão. Mas se é trabalho, então será que é descanso? Mas a gente não deveria ficar preocupado com essas coisas. Porque no fundo, as pessoas que estavam recebendo ajuda nesse dia de voluntariado, na verdade estavam se beneficiando de um descanso que Deus estava abençoando. Além de que isso não era uma coisa que eu fazia todos os dias da semana. Eu tô querendo dizer que para mim esse dia de trabalho voluntário no sábado era bastante terapêutico. Então para mim era descanso. Talvez um fariseu ia querer me julgar, me condenar, mas eu sabia que eu estava descansando na presença do Pai. Mas tem uma dica que é importante, que é o dia de preparação, ou seja, a sexta-feira. É nesse dia que você tem que adiantar as coisas para poder desfrutar do sábado. Porque se você não tiver feito compras com antecedência, feito a comida, feito a faxina da sua casa, então guardar o sábado para você pode até se tornar um tipo de tortura. E é por isso que Jesus disse para os judeus, antes mesmo deles receberem a lei de Moisés, que eles deveriam colher o maná em dobro na sexta-feira, para poder desfrutar do descanso do sábado. Que o sábado venha se tornar para você um dia de libertação e não um dia de escravidão. Que nele você possa encontrar Jesus como Senhor do Sábado e possa descansar na presença do Pai. E se você não conseguiu compreender muitas coisas que eu expliquei nesse vídeo, não tem problema, porque eu mesmo demorei muitos anos para digerir isso que eu compartilhei com vocês. E se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!